Up, do jeito que você está vendo aí escrito, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. E ela é usada para você falar que você estragou, que alguém estragou tudo, que deu errado, que cometeu um erro, enfim, com essas ideias. A aplicação numa uma frase. Man, I screwed up my relationship. It's over.